Você está gravando? Vou desligar o alerta aqui. A marcha, vamos puxar mais uma. Velho, tá muito feio. Vai abortar. Incrível que, se você olhar no retrovisor, tá limpo. Mas se a gente olhar para a direita. Tá limpando, então foi uma nuvem que passou aqui, bem da feia. E aí assustou a gente. Mas vamos é, parando posto aqui, vai né? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Limpa a câmera. Como é que tá isso aí? Nem sei, nem sei, nem sei. É água. Eu nem, nem ia começar a gravar a partir daqui, mas devido às condições... Tirar e encostar pra ver